Ah, tchau, neném, você tá aí de não de neném? Vamos, tá Você que... vai pra cola, neném? Olha, papai cola. Com um hum. monte de criancinha, né? Vamos lá. Neném. Dá um beijo, tchau. Tchau, ah, tchau, papai. Tchau. Tchau. Dá beijo. Primeiro dia de aula do Enzo, e a gente acordou um pouco atrasado. Eu não. Eu não nossa, não sei nem o que falar, velho. Mano, a, a coisa passa tão rápido que. você não percebe, tá ligado? Tipo, ele já tá com dois anos e pouco já mais ou menos uns dois anos e três meses e ele tá começando o primeiro dia de aula dele na creche hoje. E a gente não imaginava que ia ser tão rápido assim, tá ligado? Tanto que é uma coisa que a gente não tá acostumado e a gente ficou muito cismado de trazer ele, mas a gente veio conhecer a creche ontem e foi bem legal, tipo, a creche é bem, bem bacana, ela é nova, ou seja, todo mundo vai começar do zero até ele também, né? E ele tava muito empolgado desde ontem pra poder vir, ele não queria parar Ele queria escola, queria escola e... Hoje ele colocou a mochila nas costas e... Mano, e veio sem, sem choro, mano. Tipo assim, tá ligado? É, mano, é um bagulho mil grau, velho. É só passando mesmo pra você entender. Quem tem filho aí, que tiver vendo esse vídeo, vai... Acho que sabe qual que é a sensação. E a gente tá deixando ele pela primeira vez com pessoas que a gente não conhece. Isso é o difícil pra gente, né, mano? E ele tem um problema, tipo assim, ele é fogo. se você é, Desde pequeno, ele engasgava muito quando ele saiu do hospital e tal. Então a gente... Então a gente é, Sempre deu picado pra ele, sempre deu de pouco, porque ele enfiava tudo na boca. Então eu acho que ele acostumou com isso, tipo, de... O que de der lá pra ele na mão ele come, enfia na boca e acabou, entendeu? E, mano, é fogo, velho, é embaçado. É ele com a mochilinha esperando pra entrar na, na escola, velho. É foda, né, cara? Parece gente grande, mano, tipo... Eu lembro quando eu fui pro pré, mano. Velho, Mano, era uma loucura, velho. Né? Sério. Vamos ver qual que é a sensação dela que ela vai, vai falar. E deixar ele lá. Porque assim, eu trabalho o dia inteiro, então praticamente.. Pra mim o tempo vai passar da mesma forma, então, lógico que ele não vai estar com ela, mas. Pra ela que passava o dia com ele, eu não sei se você. Ela vai achar, tá ligado? Que ela vai, vai sentir, né, mano? É outra pegada, né, que eu não falei. Daqui a pouco a gente volta. Entrou de boa, mas fala que ele vai ficar, tá todo mundo lá em cima. Tá é. todo mundo gritando. Eu tô vendo daqui o.. Eu... Ah, ele entrou de boa, mas um monte de gente gritando. Passou um cara aqui agora falando mano, o tipo deixando o um moleque nossa, aí ele entrou de boa, viu? os brinquedos ele queria brincar, já estava afobado mas aí vão ficar tudo lá em cima em duas salas porque não tem muita gente? não sei, acho que depois distribuir mas Quando se a favor ele, vai aprovar o horário eu queria ficar olhando na janela e de... dizer, não, pode ir embora pode ir eu então, vou nossa, ficar aqui que problema. eu vou acompanhar o café dele você vai ficar? eu falei pra ela meu nome dele eu quero acompanhar a alimentação dele E o café dele aqui olha. A Talvez a Bom, como eu disse a Amanda ela, ela Ela é muito cuidadosa com ele O esquema do, dele, né Enfiar tudo na boca a não saber ainda essa questão Até se adaptar Ela vai ficar aí agora na parte Do café, que é daqui a pouco Descer em torno de 20 minutos E... Daqui a pouco a gente volta de novo e ver o que que, que que rolou, beleza? Vou aproveitar que a gente trouxe o Enzo, vou mostrar aqui meu trampo pra você. Para você. Foi. É, né, Mas você, você. Olá, quando você, eu chego ao portão você. Mas só que eu cheguei cedo, né? Então é cedo mesmo que eu cheguei Você é folgado? Eu uma friagem na cabeça ontem lá no, naquela folha. Mostrou assim, o né? trabalho hoje. E aí, já tá gravando aí? Mostrou o trabalho, né? Alex, então quer dizer que só porque eu chego cedo todo mundo chega? Só porque eu chego cedo todo mundo chega? Quem chegou cedo? Você chegou cedo porque eu cheguei? que cedo. Mas chegou, falta 10 minutos. Ninguém chega 10 minutos antes aqui. Chega o quê, ó? Mas não chega, as portas não tá nem abertas. Então a... tá nem aberto. Mentira! É o funcionário não tá valendo mais nada... É mentira! Mesmo. Só da manhã, fala, oh, tá mas vem mais tarde? tá brinca nem vai pouco, não. Ixi, vai começar. Daqui a pouco chega... Ó, oh, tive um, um, um sonho e um prazo! Quanto é o seu sonho? Ó! Quanto o seu sonho? Oh. Quanto o seu sonho? sonho? eu dormi. Eu estava volando aqui antes de não achar do a com certeza com polícia. não apagado. não apagado. Só não dá carro Não é apagado, eu não consegui olhar a pista direito. E também jogar pra comer na pista e nada. Essa bagunça aqui da trampa. Ai, já chega aí o pessoal contando história. É assim mesmo. Agora é a denúncia. Vamos, neném. Vamos. É isso aí, manos. É isso aí, manos. Finalizando mais um dia de trabalho. Estamos aqui na garagem agora. Olha que visão bonita. Bonito pra caralho aqui, viu, viado? Lá embaixo é o parque do Karma. Qualquer dia eu mostro pra vocês mais como é que é. E é isso, mano. Finalizou aqui meu dia de trampo, pelo menos. Caso a gente conversa mais um pouco e é nóis, valeu e agora sim eu vou encerrar o vídeo mano mas peraí ó não perde o próximo sabe por quê? Eu vou mostrar pra você que eu comprei um gato morto é isso aí, falou Ui.